O que é isso? Oh! Eles estão gritando rum, será que você capita? Será que você toma conta dessa energia? Então se liga aí, moleque, que cê não cola com a banca, minha energia é forte, eles mandam que Dama. Então se liga nisso aqui que eu faço, rap que é louco, truta, já conquistei meu espaço Olha a sua camisa, para seu cuzão Meu rap de primeiro, seu terceira é divisão <risos> Vai rolar junto com os fregueses Pra me ganhar dois mil e vezes Mesmo assim você não vai conseguir Rap de verdade, tudo eu vim pra eternidade. Te possuir, você vai sair do meu caminho Você é uma pedra, tá fudido, tá fudido, tá fudido Uou! Eita, pô! Firmosa ideia! Passa do outro lado, 30 segundos para Guizão, DJ, sorta! Mas toma fita, meu parceiro, que você não percebe Eu tomo conta da energia, sou dono da CPFM. Que não adianta Porque meu flow é elétrico E olha só, parceiro, nessa fita Que é intuito, você pode crer Parceiro, na é sua mente, é curto Circuito, você pode crer Que você manda mal, não responda Sua rima lá do Pra que Toda vez, meu parceiro Nessa improvisação Porra lá, o um guizão, capeta Do terceirão, vai tomar No seu cu, meu parceiro, pela Terceira vez, não adianta Agora é mais freguês que Boca suja, <risos> cara. boquinha suja, que isso? Aí, pela ordem, barulho para a oh! barulho para Guizão, oh! 1 a 0 Guizão terminou, volta vai DJ. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Porque cê tá ligado, eu sou um cara, sempre no topo, mas não adianta você passa sufoco. Porque cê pode ter parceiro que eu vou te falar. Eu chego lá no topo, sei nem o que Se é que você me entende, se é que cê percebe, por isso fui aqui, eu vou e mando mais de leve para tá pra você cabica, mas olha só, parceiro, você não vai te levar, minha Zima. Cê tá ligado na improvisação, cê pode crer, parceiro, que é outra dimensão. E agora, meu parceiro, eu vou falando, porque você tá ligado? Na zima tá te decepcionando E olha só, parceiro, nessa fita é trágica. Tô te lá la lacerando nessa didática. Você é louca do quinto adarco de level frague, hein, parceiro. Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Killeth. Sorta, DJ. Já era, é, Ramelle, acaba aqui Aí, ó Você ah. é ah! Ah, você é dono da CPFL, entendi a fita. Você é que corta a luz de pai de família. Então, tá meu rap é louco, tudo. Eu sabia que cê não aguentaria Sua cima me decepciona Olha a parada Manda mal, já esperava Mas assim dá nada Porque se liga e deixa eu te falar Você fala do de leve Se joga do quinto andar Só pra você entender, moleque E agora some, mesmo pulando do quinto andar Não morre igual Isabela Nardome Só pra você entender A minha rima, tio, ela morreu, fez bem Representou um negro do Brasil eu não entendi <risos> ah, tá. Eu sei que era a morte dela Aí, Barulho para Guizão uh -oh. Barulho para Kirit Parou aí de decisiva O round bate e volta DJ, aferta o play E sorta Se matem-se uh -oh. Bum, bum, bum, bum Aí, maluco. Eu chego no terceiro e passo o um cerol. Lembrei que lá no primeiro eu falei do Dragon Ball. Sabe por que meu parceiro rimando eu sou cruel? Se eu olhar e falar, pum, você vai pro céu. Uh! É isso que acontece nesse beat Então respeite no apetite, aqui tá Killet Aquele mano que te prega a verdade Você vem aqui firmeza, mas para a primeira fase Mas tá ligado, parceiro, na improvisada assim eu vou pro céu porque minha zima é muito mais elevada Cê tá ligado agora que essa fita não adianta, parça Cê não aguenta rima E olha só, parceiro, nessa fita Tô pronto pra foto e do quinto Andar na sua mente é terremoto E olha só, parceiro, é estralhaço Não adianta porque você não passa de um pau Palhaço. Eu não passo de palhaço Essa foi boa, você tá dentro do doeiro E eu sou e tia coisa Entendeu oh. aí moleque, eu tô no beat Você é o céu, eu tô além notórios Além do limite oh. Mas olha só, nessa rima de bozo Você tá ligado, não é coisa, desse jeito Você é o um coiso, Eu oh. pode vir parceiro Na improvisação, aqui nessa batalha Aqui é ele não Ele tá falando oh. merda, parte que não pega nada Eu sou coisa do fantástico E você é pedrada, oh. pra você o que, que eu te falo? Meu que é louco, tão? tenho certeza eu te abalo. Me abala nessa fita, pode crer, parceiro. Agora eu vou mandando as minhas rimas. Você pode crer, parceiro, nessa fita que é certo. Não adianta, te mato sem ter um quarteto. Oh. Uh. Uh. Entendeu? Aí, vocês ouviram, vocês decidem. Barulho para Killet, oh. barulho para Guizão. Oh. Guilhante? Guizão? Boa! está na próxima